Não sei agora porque você tá falando do Gamax, hoje estamos aqui com mais um vídeo de um jogo de terror. Sai daqui, celular. Que eu falei pra vocês que eu iria jogar... É... players of Fears. Eu não sei muito do que se trata esse jogo. Esse foi um dos poucos jogos que... Eu, tipo... Queria muito gravar. E eu nem pesquisei nada dele. Tipo... Quero ter experiências completas. <risos> Bom, mas pelo que eu entendi, esse jogo é, tipo terror baseado com arte. Vamos ver como é que vai, como é que vai rolar esse trem aí. I'm scared. Eu tô com medo. Ai meu Deus. Está chovendo. Oh Deus. O tormento que eu tenho. que Aguentar. Não consigo escutar. Rasgando minha cabeça profundamente e profundamente minhas mãos se cortou várias vezes em coisas quebradas mas tem um jeito que jeito um jeito de fazer a vida voltar a única coisa preciosa todo porta toda a pintura todo ah, eu não sei a palavra que Pintada. Ah, tá. Ele usa o mesmo bagulho que B. Tipo, toda pintura... É que eu tinha esquecido a palavra. Todo quadro que tem a pintura de um ator, ela guarda as emoções dele. Tá. Onde eu tô? Essa aqui parece ser my house. Esse é o quadro do tipo, as crianças. É, o carinha E o carinha tá tipo... Oh, yeah! E ela tá tipo, ai eu escorreguei e caí a cara no chão. <risos> é, vamos lá. Que isso. Tá, é pra cá que eu tenho que ir. Nossa, que legal, que show. Que isso. Isso aqui é de cachorro. Acho que você põe tipo assim no cachorro. Nossa, esse jogo tá lindo, hein, gente, na moral. O triunfo dos artistas É... é tá Tá falando só tipo, Ah, novas artes surgindo Saca, esses negócio todo Tá, uma foto das pessoas E tá rasgado a foto Porque talvez eles eram muito feios Zueiro É... Eu quero comer, mas não tem talha na sua casa. Que isso? Mano, eu amo o jogo assim, eu, vocês não tem noção. Por isso que eu sempre gostei da Freak General Games. É tipo... Vida, jogar um jogo desse. Que isso? Senhor! Eu não relei no... Na sua mesa de trabalho. Como você achou que eu fiz? Eu não imaginei essa sujeira dentro. eu não fiz, eu tipo, nem imaginava isso. Entretanto, se você se liga tanto para aquela sala, você deveria pagar é, você deveria ter mais atenção aonde você está deixando as chaves. Eu trouxe elas de volta para o escritório. Tenho um bom dia. Então, tipo... Tá, o que, que é pra gente fazer primeiro? Aqui. Senhor, eu gostaria de pedir... os é, Especialistas... É, cartas inapropriadas... Hum. Por favor, trate essa carta como última aviso. Senão o próximo envelope... Que você receberá será dos advogados. Ah. ah, é isso de infestação que tá falando isso. Bom, vamos pra direita. Oi. Nossa, eu me assustei com nada. Tipo, com nada. Ô mulher! O que, que você tá fazendo na minha cozinha? Meu Deus, derrubaram coisa noção. Caralho, mano, essa é a minha casa? Puta que pariu, eu tô bem na fita. Né, olha essa... Olha essa cozinha. Olha o tamanho disso aqui. Aí tem muita coisa pra, pra abrir, gente. Eu acho que eu não vou ficar abrindo tudo. Dispensa, mas não tem nada de bom na dispensa. Tá, minha cozinha é muito bonita. Eu acho que é pra lá que eu tenho que ir. Olha essa é a voz da minha mulher, Leão não? Ela tá, ela tá cantando Anitta. <risos> Numa versão orquestral. Relógio quebrado Bom, vamos lá Vamos entrar aqui logo Ah Ele trouxe a minha carta tá, Eu tenho que ir lá pro meu office Que deve ser lá em cima Ou aqui Eu tenho reflexo Eu não acredito que eu tenho reflexo. Tem luz? Preciso de luz. Eu quero ver o quão linda sou zoeira. Ah, peraí. Ah, eu sou aquele cara do quadro. Eu acho. A minha mulher que caiu, escorregou e caiu, bateu a cara no chão. Nossa. Ai, ai. Então tem ratos aqui. Uma ratoeira. Mano, muito bem detalhado esse jogo, né? Os cara tipo, colocou muita coisa que não precisava. Nossa, vale a pena comprar, gente. Quem quiser tá indo na Steam, então tá um, não tá um preço salgado. Tá, tipo, acho que... E trancado, ó. Aqui tá trancado aqui embaixo. Deve ter alguma coisa escondidinha. Tipo... Tipo os objetos da, da minha mulher. Mas ele é, tipo, 20 conto, acho, por aí. Nem lembro, mas... Não é caro. Eita, que... Ca... Mano, olha essa casa, moleque Dois andares, pá Tá, eles não gostaram da minha música, tá? Eu estava tocando Mozart Pra quem não sabe Uau Notas, música... Deixa eu tocar meu piano, porra Ai meu Deus, tem problemas de rato? Ligue para qualquer. Tá, liga para Ligue gente agora. Fa rápido, eficiente e discreto. Tô vendo, o discreto. Tá, tá trancado ali. Porque provavelmente ali vai ser o lugar do fudeu. Ai meu Deus. a história verdadeira, a história real, atrás das pinturas de Dorian Gray. Hum, interessante. Eu acho que eu leria isso aqui. Não desse tamanho, tipo eu leria metade. Eu acho, eu tenho Não é que eu gosto de arte, pá, mas eu acho, eu acho mal interessante esses negócios que os cara vê aí. Você fala, Ah, não faz sentido. E quando você olha de, de direito, você fala, oh, meu Deus, ele sabia dessa o tempo todo. É tá muito legal. Muito legal. Até reflexo de luz os cara colocou, mano. Tá muito bonito esse jogo. Meu caro amigo, vou te pedir uma... Vou te fazer uma pergunta simples. Você é tipo... Se perdeu completamente, droga? Você sabe que está... Tendo tempos difíceis agora... Eu realmente acho Isso porque você concorda Que as ilustrações No primeiro lugar Tá... É... Ah, Aí eu, eu... Ele Queria que eu pegasse o quadro Little Red Riding Hood Que é da Chapazinho Vermelho Então Você pode, tipo, desenhar Quando você dorme e acabou virando um pesadelo pra ele. Ah, tá. Ele tinha um quadro, aí, tipo, ele começou a ter... Pesadelos com o quadro, aí ele falou que, tipo, ah, você ah, é louco que eu vou usar... Ah, aqui, ó. Esse, esse era o desenho que eu tava fazendo. Que começou a dar pesadelo pra ele. E aí ele quis me devolver. Ai. Qual que é o um dos dois que eu pego que vai dar merda? Vamos ver. Ah. Chapeuzinho. Ai. Aí o lobo. Eu vou te encoxar. Aí a chapeuzinho. Ai meu Deus. Aí ele comeu metade dela. Aí ele chegou. Querido saiguei. Ah tá, ele comeu a vovozinha. Aí ela. Ai, você tá com um batom novo. Aí ele. Não! Esse batom novo é pra te comer. E foi isso. Essa foi a história da minha infância, tá? Que eu aprendi quando era criança. Tá, essa chave é da onde? Ah, é lá de baixo. Eu tô com medo agora, porque eu peguei a coisa. Na hora que você volta aqui, dá merda. Olha quanto quadro, velho, que o cara tem. Tudo bem que a maioria desses quadros aqui, assim, se for tipo os originais, o cara é puta bilionário. Não, nem pela casa, pelos quadros, porque. Hahaha. <risos> Ah, esse aqui é meu ateliê. Ih, a porta trancou.. Eu sou um artista. Nossa senhora. Eu sou um artista muito bom. Tá? Olha aqui. Ah, os caras colocam umas letras de médico aqui. Você é profissional. Oh, Ó, lembre-se, você é profissional. Ah, não consegui ler o resto, gente. Sinto muito, eu sou ruim com letras super. Tem um baú aqui Nossa, quanto... Nossa senhora Eu Nem... Eu só quebrei um E olha lá, velho Caralho, você fica brincando de... Coisas erradas Com o um pincel Garrafa Ah, tá, que ele fica se cortando O que foi? Tá, a... Ah tipo olhe no na hora certa aquele bagulho lá de você não poder isso daí sou eu eu, tipo assim, se eu, eu tô desenhando lá para fazer meus desenhos tô desenhando sei lá quem se alguém olhar o meu desenho antes da hora eu já fico tipo vai tomar no cu aí a pessoa ainda vai lá e fala ai ah, tá feio eu falo então eu o desenho no seu cu porra deixa eu terminar Não era assim a minha casa Ah, meu Deus, o jogo começou o terror é, é. É, eu, vou, eu vou embora, gente, tchau <risos> eu quero ver que tipo de susto Que esse jogo vai ter Eu não acho que vai ter monstro, tanto porque não dá pra mim correr Mas, vai ser Vai ser um susto tipo PT Aquele que eu Gente Nossa senhora, mano eu tô, no, eu tô na casa macumbada Esse cara tá é tipo Você roubou das... a minha O meu anel Aí a mulher Aí eu não sei de nada Aí ela tá com o anel na mão e tá tipo eu não sei de nada hum. going em círculos, tipo Andando em círculos Senhor Enquanto você estava entendendo o que estava acontecendo, eu não tenho nada apenas de simpatizar você por sua esposa e você mesmo. Eu posso categorizar o estado que eu não queria receber nenhuma correspondência de você a essas circunstâncias, É nenhum tipo de graf pintura ou um bagulho assim complicado com risco de falha. Estou começando a pensar isso Eu assumo Eu e meus colegas A Tipo, a senhorita N Aham uh -huh, Personal, tá to see, Ah, ele, ó Eu espero que você vá ver o psicólogo Tá, então tipo Eu tô meio que ficando loucão assim Porque Ah, te ajudar nesses tempos de então Tipo, a minha mulher morreu, saca, sei lá então digamos que ah, aí eu fiquei bebendo. Uau, ok. <risos> A ele tá tipo ah, oh, my god. Oi, queria dar, cheguei, um homem. Uma mulher, ou um homem também. Ufa, eu quero luz. Ah, meu Deus. Ah tá, isso aqui era um bagulho. Quatro, oito, cinco. Quatro. Olha esse jogo, mano. Vai ter tudo. Puzzle. Oito. Vai ter parte que eu vou, não vou achar, descobrir o que fazer. A peça mais bonita de arte não tem o meu nome nele. Está me matando. Então, você vai se casar comigo. Ah, esse é o pedido de casamento. Porra, olha que pedido de casamento legal, hein. A peça de arte mais bonita. Ah! atendi agora. Ele chega, tipo... A peça... A coisa mais bonita de arte não está com meu nome nele. Quer se casar comigo? Tipo, é meio... Sei lá, tipo, você é minha, mas... Aí você fica com o sobrenome da pessoa, então é, tipo, tá com o nome. O passado... É que você olha, parece perto. Parece mais cada vez mais perto, tipo, close. Nunca se esqueça. Eu não me esquecerei, eu juro. Esse aqui é, é, ó, é o Timmy. Timmy é o nome da... dessa cadeira aqui, ó. Que eu inventei, tá, gente? É Timmy. Ah, mais, mais um grande artista. Em alguma coisa. Nova pintura lançada nas galerias. Que esse mês de hoje tá, tá... Tá, falando de um quadro super bonito. Aí Aqui é o nome do quadro e não falou. Uhum. Ainda silêncio e pretende... tá... O povo não me... meio que não aceitou... O quadro direito. eu hein? Ah, aqui tem tipo um quadro, que legal. Ah, meu Deus dá pra mexer nisso? não ah, gente tá muito quieto vamos jogar um dominó então só pra melhorar as coisas aqui porque a situação não tá boa <risos> eu não ia conseguir ter um desse em casa na moral pensou se você tá tipo, andando no meio da sala só um, uma cabeça assim flutuante ela fala hello my name is Jonas aí você fica tipo e... Presidente Gossin para a sessão do novo hall, e aí o cara escreveu vai se fuder também. O em progresso, tá, teve críticas, enquanto eles ele me machuca, isso me machuca dizer, isso, aí o é nome do quadro, não é tipo progressivo. Ah, tá falando que tipo, a minha arte não foi, ó, oh, melhor. Ai, meu Deus Eu tô com medo Ah, dá pra agachar, ah, dá pra olhar Tá escuro Ai, luz Mano, pega essa vela, velho. tá muito escuro Ai. Não, não, não, Ai, meu Deus. Filho da puta. Viu? Velhos de toalha assustam. <risos> ah, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Porra, eu tô indo numa passagem super secreta. Mano, a minha casa tem uma passagem secreta. Hum. Vamos fechar as coisas, porque... Ah. Ih, ele tá... Com um sangue ou um tinta. Ok, eu não posso mais voltar pra Narnia. <risos> Sério. São as artes. Ai! Caralho, porra, pra que isso? A ver. a profundidade das pinturas mentem. Agora, um pouco mais pra esquerda Isso, isso Separe essa pose Eu quero todas aquelas curvas Certinhas <risos> Tá, então isso aqui é um desenho I'm not, Eu não tô desse lado Tipo, uau Tipo, isso aqui parece que foi a mulher dele E ele tava tipo querendo desenhar ela Mas ela parece triste No desenho dele, sei lá Olha lá, ela tá tipo. <risos> eu eu, eu tirei. Tipo, deixa eu ver um exemplo. Tipo.. Meu Deus. <risos> Aí foi isso que aconteceu. Então sabe porque eu acho que tem vários. Nossa, os quadros tá tudo bugado. Olha. Então, sabe porque eu acho que os.. Tem vários quadros aqui que ele deve ser um artista e tipo, ele não. é famoso? Não deu certo E isso meio que atormenta ele também Pelo menos é o que eu penso, né Acho que se você é um artista você quer ser bom Só que aí tem tipo 500 melhores que você você não consegue ser bom, aí é triste Vamos fazer essa sala só E aí Tem ratos Entendi, o rato brincou da arte de se suicidar. Hum. Ai meu Deus! Caralho! Porque. Virou poltergeist essa porra, eu tô falando. Virou potergash. Já agora já é o livro levantando, pá, depois as cadeiras. Eita. Nossa, que macabro. Olha é isso. Que hora, velho. Bom, vamos embora.